É, hoje eu vou falar sobre uma atualização é, que foi feita aí recentemente pelo Facebook e Instagram. É, na verdade, aí a, a intenção, acredito, do Zuckerberg é competir cada vez mais com as plataformas de agendamento de publicação. Né? E o que, que eles colocaram agora? De forma nativa, uh, o Facebook e o Instagram hoje tem a possibilidade de você... É, agendar suas publicações, tanto em vídeo como no IGTV, enfim, vou mostrar na prática aqui como vocês podem fazer isso e como que isso facilita e agiliza muito o seu trabalho na hora de você publicar e agendar é, esses posts ao longo do tempo. né? Vamos lá aqui, então, na sua página já, você vai entrar aqui no canto superior, bem no meio aqui, ó, no estúdio de criação, tá? Tá? essa é a, a nova plataforma aí já do Facebook atualizado nesse nesse campo aqui estudo de criação tem inúmeras formas de você fazer publicação programação ao vivo trabalhar a monetização dos seus vídeos enfim hoje nós vamos falar especificamente como é, você consegue programar as publicações tanto no Facebook como no teu Instagram e essa é uma das grandes novidades Antigamente você não conseguia fazer programação de publicação no, no seu Instagram. Hoje é possível, tá? Então, você primeiramente você vai selecionar aqui se você quer o teu Facebook ou o teu Instagram. Se você ainda não sabe como integrar o teu Instagram com o teu Facebook, é, eu vou deixar o link para você acompanhar essa aula que nós demos em relação a isso. E é aqui é fácil, é bem bem intuitivo. Você vai aqui em cria, em criar publicação. No canto superior esquerdo, a gente aqui está tá no Facebook e como tem, se você tiver mais de uma página, você seleciona qual página você quer, você quer gerenciar, que no caso eu tenho mais de 30 páginas, então eu deixei aqui escolhido a página Clique Logista, então eu vou clicar aqui em criar publicação e você tem a opção de criar a publicação no feed, criar um history, criar, carregar um vídeo carregar vários vídeos iniciar uma transmissão ao vivo ou publicar o vídeo em várias páginas tá vamos aqui no básico criar uma publicação simples você clica ali ele já vai abrir aqui na lateral e aqui é básico você faz como qualquer publicação que você vai fazer né Vou colocar aqui a publicação teste vamos escolher aqui uma imagem qualquer você vai aqui embaixo, né? fotos, vídeos, multimídia, né, aqui no caso eu vou compartilhar uma foto, vou escolher uma foto qualquer. E aqui você pode fazer, é interessante você sempre utilizar essas, esse, como você está se sentindo, porque tudo isso aqui que você faz, te ajuda a aumentar o teu engajamento, tá? marcar a localização, é, enfim, quanto mais você usa esses recursos, melhor é. E aqui embaixo, ó, ao invés de você clicar em compartilhar agora, você vai clicar aqui é, no ladinho, na setinha para baixo, né? E vai clicar aqui em agendar. Clicou em agendar, você escolhe a data da publicação. Vou colocar, por exemplo, para amanhã, dia 30, ao meio-dia vai entrar aqui. tá? Programar e pronto. É só você clicar aqui em programar publicação e, e já vai dar a publicação pronta já e é programada para você. Aí aqui depois de programado para você saber e ver onde está né, a programação da sua publicação, você vai aqui em biblioteca de conteúdo no canto superior esquerdo aqui no menu, né, biblioteca de conteúdo, publicações. tá? Aí você tem todas as suas publicações aqui, inclusive, é, antigamente não tinha, você não conseguia ter muitos dos dados aqui, né? Hoje em dia você consegue ter os dados mesmo sem ser anúncio patrocinado, né? Ele tá, ele tá dando mais métricas, né? Você consegue filtrar o tempo né? e assim por diante. No Instagram é a mesma lógica, clica ali, escolhe, né? É, qual Instagram que você vai utilizar... Por exemplo, aqui eu tenho três atuais aqui, então vamos selecionar e vou deixar só do manchete. Você vai clicar aqui, criar publicação. Pode publicar no feed ou no IGTV. IGTV é para vídeos com mais de um minuto. Aí, tá? Clica lá, para feed é a mesma lógica. Você escreve o texto. Teste. Aqui, né? Coloca os emojis. É, adicionar localização e aqui tem uma, um negócio legal que para você adicionar o conteúdo aqui embaixo você pode ou baixar do seu computador isso tudo a gente está fazendo pela, pelo computador de PC de mesa, tá? pelo desktop pelo celular não dá para usar dessa forma aqui aí você vai adicionar conteúdo você pode ó, carregar é, é, do carregamento de arquivos ou da página do Facebook, então você vai escolher a página que está integrada, isso é bem legal porque você já escolhe a imagem que você utilizou para fazer a publicação, né? por exemplo, você publicou lá no teu Face e você usa para colocar no teu, no teu Instagram. O formato tem que bater, senão ela não autoriza você utilizar, por exemplo, vamos testar, isso aqui é um vídeo, um live, né? Ó, ele não me autoriza, eu clico na caixinha que ele não deixa Porque está fora do padrão do Instagram, do feed né É um, um, um, um vídeo que eu fiz aqui, uma live com mais de 5 minutos Ela já não autoriza para entrar no feed Mas já aqui, como está no formato 1080x1080, ele já autorizou continuar a mesma publicação selecionada Ele já busca direto a imagem daquela publicação que estava lá Aqui você consegue é, editar o formato Né? Você consegue colocar ele na, na vertical, na horizontal, tá? Consegue aumentar ou diminuir. Então, você faz uma pré-edição aí. Simples, mas você consegue fazer essa pré-edição, né? E aí, a mesma coisa aqui. Clica no botão do lado. Em vez de colocar publicar, clica no, botão, clica no botãozinho de lado. Vai lá em programar. E programa a publicação para o dia e a hora que você quiser. Faz a programação. Ele já vai aparecer aqui, ó já aparece aqui como publicação programada, então está aqui o status da publicação programada. Espero que tenha servido para vocês aí, vale a pena e sempre fuçar né, fuçar, clicar, apertar, experimentar, que cada vez você aprende mais, se tiver alguma dúvida é só entrar em contato. Se estiver assistindo a gente pelo Youtube, aproveita para seguir a nossa página, se inscreve na nossa página, clica no sininho para ter as nossas atualizações. Dá um joinha no gostei para nos ajudar aí também. E se tiver pelo nosso curso, Imersão Digital para Logistas, deixe seu comentário, se tiver alguma dúvida, me chama no inbox, que você, como aluno do Imersão Digital para Logistas, tem aí acesso direto a mim e também a nossa consultoria e assessoria personalizada. Aí. Valeu, até a próxima, pessoal!